Planejamento em situações emergenciais é imprescindível em qualquer biblioteca ou arquivo. Planejar e prevenir ajuda a minimizar e limitar os danos em um acervo. É um trabalho que exige detalhamento, dedicação e tempo daqueles envolvidos nesta causa. Embora o assunto seja amplo e varie conforme as coleções e as situações emergenciais, iremos nos limitar a abranger pequenas práticas e ações objetivas que possam ajudar arquivos e bibliotecas com poucos recursos. O principal objetivo é oferecer informações básicas que possam ajudar na salvaguarda e resgate do acervo de pequenas bibliotecas e arquivos em ocasiões onde situações de emergência venham a ocorrer. Resultados positivos podem ser obtidos com ações básicas e a ajuda de funcionários e de sua comunidade. Neste vídeo iremos focar em pequenas soluções emergenciais onde a água esteja envolvida, minimizando estragos e até mesmo perdas em suas coleções. A água é considerada uma das maiores causas de destruição em acervos de livro e documentos em todo o mundo. É sempre possível criar um kit de emergência com poucos recursos financeiros ou com a ajuda de seus visitantes. Os itens que dele fazem parte podem ser encontrados em sua maioria em um supermercado. No caso de não haver nenhum suporte financeiro para a compra dos itens sugeridos, organize uma pequena campanha com a comunidade local, evidenciando os benefícios que a instituição proporciona e a importância do apoio da comunidade nas horas de necessidade. A união faz a força. Todos aqueles que usam a biblioteca e arquivo ficarão sensibilizados e se sentirão compelidos a ajudar. A contribuição não precisa ser necessariamente de maneira financeira, mas em doações de itens para seu kit de emergência. Se cada visitante de sua biblioteca ou arquivo trouxer pelo menos um item, em breve você terá um kit completo para uso em caso de uma emergência.